O Ragnarok. o Ragnarok em si não é tão grande, né? Ele é pequeno, é uma batalha final. É onde morre todo mundo e sobra só esse pessoalzinho pequeno aí que vai repovoar a terra. Mas olha só que coisa louca, né? Homem que se destaca por voltar à estaca zero A sério tu constates uma estátua no caderno No coração a estaca que só estanca O mistério sou tanque A minha capa sem a capa só inverno vai, vai, O mundo está bom para cego Está bom para cético Está-me a custar um peito de mudar o meu esquema métrico Ei. Velho caquético permite-me ser snob Mas nenhum de vocês está pronto para enfrentar o Ragnarok Go. Não venho pelo Prox. Disposto a levar o corte de gás Que quando nascer eu dava freestyle no bloco ah. Preparem-se para o flop e escreve isto no teu blog. O homem que é homem é maior que o seu hip-hop então não podes vir com drops que são morte da magia. Se o amor está para norte, é para o norte que se caminha. Viagem para uma vida, quando a alma está sozinha, tu aprendes a cortar mãos de quem te puxa a camisa. Como tu tiras fotos com a torre de pisa, porque pagaste a viagem com uma torre de pisa. Venda quizá que quiseres foto com 30 mulheres e pode ser que uma delas também te puxa a camisa. Oh boy, boy, boy, yeah. boy, boy, boy. O que, é que achas desta linha? Homem que é homem também sabe ser mãe galinha. Ah. Se não sabem, então convinha da maneira que está. Cada rapper tem três cópias de subsídios para o papá. Bring eu vim disse que oh. podem ser coisas do meu signo. Toma -me desviar de linha para manter o equilíbrio. Oh. Não quer saber de quantas views tens no teu vídeo? 90% delas nunca viram um pute sírio. O seu benefício, o poder é todo teu. Se tu morres sem patrocínios, eu pertenço a um museu. Mas foi à pala de palavras que o hip hop morreu. E com palavras ser grato, porque hip hop sou eu. Damn right Porque hip hop sou eu Nasce e morre com palavras porque hip hop sou eu A manter o equilíbrio num hip hop que é meu Convidei 200 nomes e ninguém convida ao meu oh, Coitadinho Todos sabemos temos onde nos metemos Pá. Posso mais guardar o que me faz negativo uh, Viver a pensar nas coisas que eu não tive que independente não há nada que me prive Um cérebro que me cativa impediria um Ragnarok Ragnar, Ragnarok, Ragnar, Ragnar Ragnarok. Eu serei o portador da luz celeste Quando cães de fogo saírem pela crosta terrestre oi, oi. Monstro da peste, a visão que não queres ter sacrifício pela cultura, alguém tinha de o fazer Bacana. Bottom line, vocês não querem saber Ninguém vê telejornal com 200 canais para ver E eu sei que não vou bater, mas só não quero que tu frites, Que eu sou visual demais para ter de apostar em clipes Maneira não é bifes, maneira não é disso bro. eu ando deprimido, mas vocês é que são tristes Não foi isto que eu sonhei quando me agarrei a beats E não ah. liga panoramas, é só macros nos meus dreams, viver a expulsar sins, yeah. sonhos presos por pins, yeah. publicidade, vocês são todos bingos, vocês são todos kings até a realidade, chamar e verem que essa coroa é grande mais para usar, és humilso. mais guardar <risos> o que me faz negativo, uh, uh, uh, uh. viver a pensar nas coisas que eu não tive. Independente não há nada que me prive Um cérebro que me cativa impediria o Ragnarok Ragnar, Ragnarok. Ragnar, Ragnarok. Rock, Ragnar, Ragnar, rock. Dá-me um rala nos portões de Valhalla Comigo vale a palavra e a tua não vale nada Felizmente ainda há almas que querem usar a fala E são vikings como eu Põem o witchcraft na quadra Há um guerreiro e nós somos filhos de Odin Há um guerreiro e nós somos filhos de Odin Somos um em nós somos filhos de Odin Evo, Evo, Lute